É pessoal, o ano está acabando, felizmente para uns, infelizmente para outros Mas temos que concordar que é inegável que esse ano foi repleto de jogos sensacionais e incríveis Diversos lançamentos de tirar o fôlego, muito jogo bom que teve esse ano De uma coisa a gente pode ter certeza, que a disputa para os melhores jogos do ano está bem acirrada Mas como o ano ainda não acabou, ainda temos o mês de dezembro eu sou o mago delas e trago para vocês os jogos de lançamento de dezembro e os jogos que deveriam ter sido lançados em 2022, mas que por algum motivo não foram lançados. É pessoal, parece que para dezembro não nos reservaram muita coisa. O único jogo que tem de lançamento para dezembro é The Callisto Protocol. Desculpa pelo inglês, eu sou horrível em inglês. Mas é um jogo do gênero survival horror e ação É um jogo estilo Resident Evil É um jogo bem acelerado e frenético Com bastante foco e luta corpo a corpo E diferente de outros jogos do gênero Sua arma principal é uma arma branca E no caso é um bastão elétrico Ele também segue acompanhado de uma arma de gravidade E uma pistola bolada e potente Que pela munição escarsa Acabam, acabam se tornando armas de apoio na arma principal o jogo se passa a 300 anos no futuro, um jogador na pele de Jacob Lee que tenta escapar da prisão de Black Iron, um presídio de segurança máxima e um dos satélites de Júpiter. A prisão vira uma bagunça onde os prisioneiros começam a se transformar em monstros sinistros. Jacob Lee tenta escapar enquanto tenta não ser comido por trás por monstros maliciosos. Enquanto isso, ele descobre os segredos perturbadores de Calisto, que é o satélite onde ele está E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, ele vai descobrindo quais são os motivos para aquilo tudo está acontecendo O jogo está com gráficos incríveis, uma jogabilidade muito maneira Com a jogabilidade de luta corpo a corpo, de um jeito bem interessante e diferente Sem contar nos monstros sinistros e esse clima de terror sinistro também a, a jogabilidade corpo a corpo tem um lance muito diferenciado Que é a esquiva e a proteção dos golpes inimigos Utilizando do analógico do controle Aparentemente esse jogo está valendo muito a pena Pelos vídeos pelo trailer, parece que ele ter um gráfico sensacional E uma jogabilidade maneira pra caramba o jogo está previsto para ser lançado dia 2 de dezembro de 2022 E vai ser lançado para todas as plataformas No caso PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series Pô, encerrando o ano com chave de ouro com um desse E começando o vídeo com um jogo tão foda Vocês não podem deixar de me fazer um favorzinho né Dar aquela curtida no vídeo, se inscrever e, por favor, deixem nos comentários que tipo de lista de jogos vocês preferem ver nos próximos vídeos É pessoal, completamos a lista dos jogos de lançamentos para dezembro Que no caso foi o um jogo Sonya E agora a gente já começa a lista dos jogos que deveriam ter sido lançados em 2022 Mas que por algum motivo não foram lançados e o primeiro jogo da lista é Neil Joy e Mike, Caveman Ninja. Cave é um jogo arcade estilo plataforma. O jogador assume o papel de ambos os personagens, Joy e Mike, homens da caverna que devem batalhar em 12 níveis que se passam durante a pré-história, utilizando de armas de pedra. Esse é um remake de um jogo clássico e antigo de 1991, que no remake traz um gráfico cartunesco fugindo do estilo pixel. Além da mudança no gráfico, o jogo vai trazer modo arcade, modo treino e modo boss rush. História ampliada e o clássico modo cooperativo para duas pessoas. Para quem gosta de reviver os bons e velhos tempos e jogar alguns jogos um pouco mais clássicos, esse jogo é um prato cheio. Ele tinha previsão de ser lançado para novembro de 2022 Mas até agora nenhuma informação da nova data foi lançada Nenhuma informação de quando ele vai ser lançado foi dada Ele está previsto para ser lançado para PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch No cartaz de exibição do mesmo não consta lançamento para a linha Xbox Mas no site da Xbox diz que vai ser lançado para o Xbox é pessoal, o próximo jogo da lista é cabuloso O próximo jogo é Daymary 1994 Sandcastle. Você assumirá o papel de uma ex-espiã do governo, a Dalila Reis Que agora trabalha para uma unidade chamada Hades É um jogo de gênero survival horror em terceira pessoa Esse jogo se passa antes dos eventos de Daymary 1998 Que é um jogo lançado, se eu não me engano, em 2019 Nesse jogo, teve um grande acidente no maior complexo de pesquisa da América do Norte e foi selado devido a esse acidente. Dali seu grupo entra no complexo de forma clandestina em busca de pesquisas avançadas a mando do secretário de defesa. Lá dentro ela vai ter que lutar para sobreviver contra diversas criaturas que provavelmente são resultados dessa pesquisa secreta em busca de concluir sua missão, ela vai descobrir segredos sobre o verdadeiro motivo dos responsáveis da pesquisa E além de ter que se preocupar com monstros, ela também vai ter que ficar de olho aberto com seus companheiros de equipe Que podem não ser tão confiáveis quanto ela pensava o jogo tem um combate focado em arma de fogo e tem uma pegada parecida com Dead Space Só que muito menos futurista e também uma pegada parecida com Resident Evil Na verdade muito mais com Resident Evil, porque é bem inspirado em Resident Evil O jogo está com gráficos incríveis e uma jogabilidade bem interessante Já teve beta liberada em fevereiro desse ano, mas não teve data de lançamento Apesar de que estava sendo previsto para 2022 E não se sabe quando vai ser lançado Esse jogo vai ser disponível para todas as plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series Pessoal, e o próximo jogo da lista é um jogo diferenciado, para quem gosta é um prato cheio, o nome do jogo é Advance Wars 1 e o 2 Reboot Camp, é um jogo de estratégia de guerra por turnos, onde você tem que travar uma guerra, tomar territórios inimigos e fazer isso sempre se preocupando com o clima e a posição das suas tropas, navais, terrestres e aéreas, essa versão vai ter duas campanhas que incluem eventos dos dois jogos, Aparentemente um jogo bem divertido, bem feito, mesmo não gostando desse, desse tipo de jogo. Sem contar que a arte do jogo é uma coisa bem bonita. O jogo tinha data de lançamento para 8 de Abril de 2022, mas teve adiamento devido aos conflitos travados pela Rússia e pela Ucrânia. E por ser um jogo que se trata de um assunto delicado por envolver guerras de países, ele foi adiado e não tem data prevista de lançamento. E será lançado somente para Nintendo. E o último jogo da lista, mas que não deixa de ser tão importante tão foda quanto os outros, é The Lord of the Rings: Golem, é um jogo de ação e aventura com elementos de stealth, a história se passa em paralelo com o primeiro filme, A Sociedade do Anel, e mostra a trama de Smeagol, Aquele personagem tão marcante que fica o tempo todo chorando pelo anel perdido e escolachado. Nessa história mostra como ele sobreviveu aos mais perigosos e poderosos personagens da Terra-média Como ele escapou da escravidão e das garras de Mordor e da poderosa e demoníaca Aranxelob o jogo mostra como uma criatura como o Smeagol, que nem de longe se equipara a um guerreiro, mas que com sua esperteza e agilidade, ele consegue encontrar uma forma cuidadosa e criativa de eliminar um guerreiro descuidado. O jogo também mostra a briga dele com sua dualidade de personalidade entre um malvado e malicioso Gollum e um cauteloso e amigável Smeagol. E você, nas suas tomadas de decisões e como o jogo vai andar, vai escolher qual dessas duas dualidades prevalece um jogo com uma ideia, uma pegada incrível e aparentemente com uma história única e interessante. Esse jogo estava cogitado para ser lançado em 2022, mas não foi estipulada nenhuma data de lançamento. Ele vai ficar disponível para todas as plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC e até Nintendo Switch. É isso aí pessoal, tamo junto. Foram esses os jogos, felizmente que vão lançar um jogaço final do ano Mas infelizmente alguns jogos muito bons não foram lançados esse ano e poderiam ter sido lançados Mas não podemos ficar chateados, temos que lembrar que 2023 tá vindo aí e vai vir só jogaço 2023 também Todo ano vem né, é inevitável hein? E tem que lembrar também que esses jogos podem muito bem ser lançados ano que vem. Até começo do ano, quem sabe. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E se inscreve no canal também. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto.